Mas aí, fala um pouquinho Isso, pra gente quem é. Eu vi hoje que, durante 29 anos, você disse que você viveu uma, um momento aí, meio que aonde vou, quem que eu vou, quem vai me salvar, até que tudo se, se fez. Uso. Gostei de acompanhar um pouquinho sua história. Sim, então, muita gratidão por abrir esse espaço. Então, a gente tá conectado aí já há um tempinho. E foi nos meus 29 anos de idade. Eu tinha uma vida como todos nós. Eu trabalhava no banco, tinha um relacionamento de 13 anos. E eu tive uma crise, uma tristeza, uma, uma pergunta de... O que eu tô fazendo nesse mundo? Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que, que eu tô seguindo é, uma, uma torrente de, de coisas rotineiras? E aí, coloquei a me perguntar o motivo. Qual a razão que eu tinha de estar aqui diferente de várias outras pessoas. Por que, que eu estava seguindo uma maré, é um sistema que falava que eu tinha que ir para faculdade, que eu tinha que ser casada, que eu tinha que ter filho, que eu tinha que seguir um certo, um certo padrão. Então, nesse momento, eu resolvi abrir as portas para o mundo, porque eu tinha saído da casa dos meus pais com 15 anos e tinha um problema familiar. Saí de casa, logo após encontrei um relacionamento, fiquei 13 anos juntos. E fiz faculdade, trabalhei no banco tudo mais, mas não era aquilo. Eu estava sentindo um vazio interior que nada, nada supria aquilo. Então era tipo, como se eu tivesse anulado a minha vida e se eu vivesse por, pelo que as pessoas queriam que eu fosse. Né? Então nesse momento eu terminei esse relacionamento, é, esse banco já sentindo a minha, a minha tristeza, eu fui demitida do banco. E aí foi uma luz, né? Eu já tinha começado os meus trabalhos de modelo e seguir essa essa carreira de modelo. Então, no primeiro momento, eu saí para o mundo, fui morar em Balneário Camboriú, deixei Goiás. Fui para o Balneário Camboriú com a ideia de que eu vou viver uma nova vida, vou viver uma nova Fernanda, vou viver uma nova história e quero ser diferente, vamos ver o que eu sou capaz. nesse momento, é, nesse momento eu comecei no fitness, mas assim que eu cheguei em Balneário, uma cidade de praia, então eu já fui para... É, tipo, uma sensação diferente, assim, um algo mais, eu sentia mais a presença, assim, universal Porque eu já tinha vindo de uma religião, né? Minha mãe era evangélica e tudo mais Mas aquilo era uma coisa que não justificava, então como assim? Eu sou religiosa, tenho um Deus, mas é, é, não tô feliz Esse Deus está me faltando alguma coisa Comecei a questionar essas coisas, né? Então assim, fui o mundo fitness e dei o meu máximo ali do fitness, querer ser modelo e tal só que também as coisas começaram a ruir, então eu não conseguia achar trabalho em balneário, eu tinha vários seguidores, mas não conseguia. Então eu comecei a cair numa tristeza mais profunda ainda, porque eu já eu era, eu me achava bonitinha, entendeu? eu tava seguindo aí a galera, ensinando a galera a ser fitness, e, de repente, nada. O zero. Então você fez normal. o que tem que ser feito, você se propôs, você se doou e não Exato. chegou no que você achava que ia chegar. Não cheguei. E aí fala, me perguntava, o que está acontecendo? O que está que acontecendo na minha vida que eu não tô conseguindo ver? E um dia, muito deprimente, lá eu tava dormindo, deitada na dia todo, me perguntando o que, que eu posso fazer. Encontrei um vídeo do professor Hélio Couto. Então, nesse Sim. vídeo do professor Hélio Couto falava que não existe um mundo material. E tá, Nossa. eu falei, meu. Tem alguma coisa então que eu não sabia e agora eu preciso entender. Eu vou fundo nesse negócio, eu quero entender o que, que eu faço para eu sair daqui. O que eu faço para não ter dinheiro, prosperidade, ter uma vida abundante, ser feliz com todas as pessoas que eu achava que era feliz, né? Então aí começou. Isso foi em 2016, 2015, finalzinho de ano, comecinho de 2016. Então eu comecei a ver vídeos do professor enquanto o tempo inteiro, comecei a pedir a ressonância harmônica e aí, na ressonância, eu pedi um monte de coisa lá que eu nem sabia o que era, nunca nem tinha lido os livros direito. E pedi, falei, vou pedir estranho, vou pedir... Foi desejo, na vontade. Sim, na loucura, assim, de eu preciso achar uma saída. E aí começou tudo a ruir, aí começou tudo a cair por terra. Aí eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, é, morei dentro do meu carro. Todo mundo que eu ia apresentar os produtos da Juness, lá que eu comecei a trabalhar no marketing multinível, eu não queria... E eu tinha uma crença muito forte dentro de mim de que homens, na minha vida, só queria é, me fazer infeliz porque eu venho de uma família que tive um problema com o pai. Hoje, né, na Sim. condição de Fernanda que eu tenho, hoje eu entendo. Mas naquela época a gente não entende. A gente entende assim que é, eu preciso ser forte, eu preciso ser melhor e eu não posso deixar ninguém passar por cima de mim. Esse era o Sim. meu sentimento. Né? Aí... Com o Marte Multinível, também perdi muito dinheiro, perdi uma rede inteira de 48 pessoas e comecei a perder coisa. Não tinha dinheiro, não tinha o que comer, é, não tinha onde morar. E aí eu tinha a parceria da academia, da Wave. Ninguém sabia dessa situação que eu tava passando, não contava pra ninguém. Então o que eu fazia? Você, eu, sozinha, eu, sozinha você sentia isso? Sozinha. Tudo caiu sobre você sem para nada. Não contava pra que, que eu vou contar, né? Ninguém sabe. Então são um poucas pessoas que sabem. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia pra academia, que eu tinha uma parceria da Wave, que eu agradeço de todo meu coração a Wave academia. Ficava lá treinando, postava minhas fotinhas, é igual eu falo. A gente cria uma vida falsa, uma máscara, que eu tava lá postando fotos, que eu tava feliz, que não sei o quê, mas eu não tinha nem onde dormir. Então, o que eu fazia? Durante o dia eu ficava nessa academia, treinava, postava as coisas no blog, no Instagram. De noite, eu ia pra praia, ver o pôr do sol e estudar meus livros, que eu tava lendo de espiritualidade e internet. E depois... Eu ia pro meu carro e dormi. Meu carro ficava parado na esquina da academia E eu dormia lá no meu carro E fiz isso por um mês Então depois eu comecei a aprofundar, aprofundar, aprofundar E depois uma amiga minha me chamou Vem para São Paulo pra me ajudar Porque eu terminei um relacionamento E eu vim para São Paulo pra ajudar ela Ficar com ela um pouquinho E aí comecei a ajudar ela Nessa questão de relacionamento, ser forte Sim. De saber o destino dela O que eu quero com a minha vida eu... Então eu comecei a ser uma coach Sem ser coach, entendeu? Entendi eu, o então, apoio ali, mesmo ali, ali comecei a, a ajudar as pessoas da forma que eu estava me ajudando, o que servia para mim. Eu comecei a ajudar as pessoas, e desse patamar eu fui seguindo. Tive várias outras decepções que não vai dar para contar tudo aqui. Então, assim, foram uma série de dores que eu tive, porque a catarse vem, e aí depois que eu fui entender que tudo que eu estava colhendo é, sem ter dinheiro, sem nada, era uma fonte que você vai caindo e você não. vê... Então a sua consciência vai tão baixo, assim, que você não vê uma saída, sabe? E o que, que te resta? Aceitar o que está acontecendo. Então hoje, por exemplo, né, na situação que eu tô, a primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa, aceita os fatos. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. É, estou infeliz? Estou infeliz. Porque a gente tenta lutar contra essa emoção que a gente está sentindo, contra essa verdade. E aí a gente gera o conflito, onde gera a dor e a gente vai protelando a evolução. Né, então depois dessa situação aí aconteceram várias outras. Eu fui para fora do Brasil, resolvi largar o Brasil, vendi meu carro, que era a única coisa que eu tinha. Com o dinheiro do carro, que deu dois mil reais, eu fui para os Estados Unidos. Falei, vou começar uma nova vida. Cheguei lá, fiquei morando na casa de uma pessoa, no sofá dele, por três meses. Depois fui para Inglaterra e aí comecei a, a viver aquela questão do jogo, dos encontros, sair por aí e ver o que, que dá. Entendeu? Então foi dois anos. Viajei 13 países. E tipo assim, em todo lugar que eu parei eu tinha uma pessoa para ajudar Foi praticamente uma ajuda, sempre alguém precisava Eu ia lá, ajudava e seguia para o próximo passo Então aí começou E agora por último parei ali na Itália, fui lá conheci o Hélio Fiquei três meses lá para traduzir esse livro, A Tecnologia do Dreamer né E foi muito muito transcendental assim, para mim Foi uma coisa que foram degraus que eu fui trilhando Mas que eu jamais imaginaria que eu ia chegar Hoje, nessa consciência de criadora consciente, hoje, desejar uma coisa amanhã tá na minha frente. Então, assim, é uma jornada é, que só cada um de nós pode enfrentar e ir, porque é muito maravilhoso, é incrível. E não tem como falar para você o caminho que você vai seguir, cada um vai ter uma lapada diferente do outro, né? Então, é incrível e é a melhor coisa que você pode fazer na vida de vocês, é né? Seguir esse sim do universo, seguir esse sim do seu eu interior aí, né, que tá sempre gritando e a gente não escuta às vezes, né? Então, hoje eu entendo que lá atrás, quando eu larguei aquele relacionamento, aquele lugar, era para eu já correr para esse braço espiritual aí, não não espiritual, para entender o meu ser. A gente não separa mais, não tem o um lado espiritual, o um lado humano, a gente é um só, a gente é unificação. Sim. Então, na hora que a gente separa, a gente cria o um conflito. Então, para você entender o seu ser em essência... Né, vem a vida e te dá essas crises, esses momentos igual agora. O que, que esse momento me fala? A quarentena que está todo mundo vivendo, eu vivia dois anos atrás. Então, assim, e aí? O que, que é que você estava fazendo aí? Às vezes é um relacionamento que não funciona, às vezes num é um trabalho que você não gosta, para chegar no momento desse e falar, e agora? Se você estivesse vivendo para o seu self, para seu eu, pelo seu talento, você continuaria fazendo. Agora não teria nada que te pararia, você continuaria vivendo o seu sonho, mas a gente terceiriza a felicidade, né? A gente vive uma vida de segunda mão, e aí é onde um a dor vem para nos ensinar a transcender essa dor, né?